Vamos as cabeças que o capital, enquanto ele não tiver com a corda no pescoço, eles não cedem nada não. Não era possível tratar as mobilizações somente com repressão, não diálogo, somente enquadrando as pessoas que estavam nas ruas como vândalos, banderneiros. Nós consideramos que, inclusive, as ações diretas com violência contra o patrimônio são extremamente legítimas e elas precisam fazer parte desse processo, sim. Que é o, o, o tal dos 20 centavos que a gente estava brigando primeiro. Porque os 20 centavos tem três reais atrás, né? O processo que a população se organizou, porque a população saiu à ruas, porque a população cotasinizou a maior mobilização dos últimos 20 anos no Brasil, pelo menos.